Bom, tropa, como vocês sabem, o Brasil não é para amadores. E acreditem ou não, Alexandre de Moraes coloca o Google, Facebook, Meta, YouTube no inquérito das fake news. O mesmo inquérito que eu faço parte. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? O inquérito começou como o tal gabinete do ódio Hoje, tem o Google nesse gabinete do voto. Faz algum sentido isso daqui? É completamente surreal. Nós temos também o inquérito das fake news sendo acelerado agora pela PL 2630, que entrará em votação hoje. Exatamente hoje. Lira não aguentou, precisa passar esse... Essa, essa votação logo, ou ele irá perder mais votos ainda. E mais do que isso, uma multa milionária ao Google, se eles não retirassem o texto deles de sua página inicial. Sim, o Brasil não é para amadores. O que eles querem é determinar de uma vez por todas que apenas o Estado pode dizer o que é a verdade. E ainda usam a desculpa de que isso tudo é tudo pela liberdade de expressão. Eles censuram o Google, provando para todo mundo que o objetivo final deles é realmente esse: a censura. Então vamos analisar tudo o que está acontecendo. Primeiro tivemos a notícia de que o governo do Dilma multa Google em um milhão e era por hora, tá bom? Um milhão. Por hora por críticas ao PL da censura. O Google está sendo comparado aqui a Globo, a CNN, a cada jornalista, ao Felipe Neto e cada influenciador de esquerda, que puderam falar sobre a PL 2630 e puderam ser a favor dela. Mas bastou uma entidade pública ser contra essa PL que rapidamente foram censuradas. Agora, antes de continuarmos, saibam vocês que a cada rifa comprada na nossa nona rifa, Alexandre de Moraes, Lula e cada censurador desse mundo passa a chorar de desespero porque nós não somos censurados. Então é isso, tá bom? Comprem quatro rifas, leve cinco, estamos nas nossas últimas rifas, tá bom? Mas, continuando aqui, o que, que aconteceu? Depois dessa multa, milionária, nós tivemos a seguinte informação. Flávio Dino postou nas suas redes sociais. Google removeu a publicidade cifrada e ilegal contida na sua página inicial. Ah, por que ilegal? Porque ele que manda. Ele é a lei e pronto, acabou. Esperamos que as plataformas desativem mecanismos de censura ou de violação à liberdade de expressão com isonomia. Ou seja, ele está falando aqui que o Google, da opinião dele, é contra a liberdade de expressão. What? Não faz nenhum sentido, mas, novamente, eles são um poder absoluto, eles que dizem o que faz sentido e o que não faz. E seguimos abertos ao diálogo. A lei, colocou no caps lock, deve prevalecer sobre o faraó, o faraóeste digital, a... Ah, What Flávio Dino do que que você tá falando cara não faz nenhum sentido mas ele também não tá preocupado com isso não é mesmo se esquerdistas tivessem preocupação com algo que faz sentido eles não seriam de esquerda mas é isso o Google acaba de ser censurado e é tudo por liberdade de expressão Ah, isso cola com alguém cara que não seja um jornalista podre uma alma podre dessa esquerda um Felipe Neto da vida óbvio que não e aí vamos ao principal aqui a coisa mais incrível do dia quando eu li eu não acreditei mas tá aqui STF determina que presidentes de Google, Meta, ou seja, está falando aqui do Zuckerberg, Spotify e Brasil Paralelo, tipo, o que, que tem a ver o Brasil Paralelo? Prestem depoimentos à Polícia Federal. Ou seja, imagina o Mark Zuckerberg vindo de jatinho aqui para o Brasil para dar depoimento na Polícia Federal. Só que mais do que isso, ele é colocado no inquérito, temos aqui na íntegra, 4.781. Eu conheço bem esse número porque, horas, é o mesmo inquérito que eu, Enzinho, faço parte. Ah, what? Então agora o Google, o Zuckerberg, é do gabinete do ódio. <risos> tá bom isso não cola com ninguém mas estamos aqui com a decisão real oficial em reportagem do jornal Folha de São Paulo veiculada em 1 de maio do presente ano com o título Google lança ofensiva contra PF das F PL das fake News mostram e-mails e relatório a jornalista Patrícia Campos Melo aponta a existência de estudo do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicando que os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei, além de indícios de que outras plataformas estariam desrespeitando dolosamente suas próprias regras de conduta e restrições à publicidade para autofavorecimento. Estudo elaborado pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que Google Meta, Spotify e Brasil Paralelo anunciam e veiculam anúncios contra a UPL 2630, PL das fake news, de forma opaca e burlando seus próprios termos de uso. A análise da URSJ indica que o faturamento com anúncios publicitários é a principal fonte de financiamento das plataformas. Sem a devida transparência, não é possível saber qual. Ah, o percentual desses valores advém de anúncios criminosos e irregulares que seriam impactados com o PL 2630, razão pela qual as plataformas são contra a regulamentação proposta pelo referido projeto de lei. O estudo da URJ concluiu que as perguntas mais comuns feitas pelos usuários no Google relacionadas à PL 2630 não utilizam o termo PL da censura, e que os dados sugerem que o Google vem usando os resultados de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre os projetos de lei. Ou seja, o próprio Google aí está contra a PL 2630. Mas eles não têm direito a opinião nenhuma. Afinal, eles vão ser censurados junto conosco. Ai, meu Deus. E aí, nós temos o seguinte. Aqui no Antagonista. Urgente! PL das fake news será votado hoje, decide Arthur Lira. É, o dia está acabando, certo? E mesmo assim eles vão abrir, porque eles sabem que eles não podem deixar isso ir para frente. O que aconteceu nisso tudo? Primeiro, a gente tem que entender o que eu disse logo quando surgiu essa PL 2630. Censura nunca funcionou na história da humanidade e nunca irá funcionar, seja pelo efeito Streisand ou seja pelo que for. O que acontece é o seguinte. Poucas pessoas tinham lido esse rodapé do Google. Só que com o Felipe Neto, com o Flávio Dino, com o Randolph, com o Alexandre de Moraes, todos tentando censurar isso. O que aconteceu? Foi vastamente replicado por toda a internet. E todo mundo, independente da área, não só da política, isso explodiu fora da nossa bolha. Todo mundo ficou sabendo de que o Google estava contra essa PL. E artistas se voltaram contra a PL, outros influenciadores se voltaram contra a PL. E agora os políticos estão ali pensando duas vezes se vão aprovar ou não essa PL. É por isso que eles pedem com urgência essa votação. O que acontece com a maioria dos políticos é que eles têm rabo preso. Mas não é com o STF como a maioria pensa. Não é por causa de processos e tudo mais. Como eu penso que muitos devem ter. Mas é com o próprio partido. Se esses políticos resolvem votar contra a decisão desses partidos, significa que é nas próximas eleições eles talvez não tenham legenda ou não tenham dinheiro verba publicitária desses mesmos partidos. Então, o rabo preso é com os donos dos partidos. E os donos dos partidos têm rabo preso com o STF. Então, mais do que nunca, a gente tem que pressionar contra essa PL 2630. Mas ficou claro agora que essas próprias redes sociais descobriram um pouquinho do próprio veneno. Eles tanto nos censuraram, já faz seis anos que o YouTube começou com a sua política de censura de vídeos, dizendo o que é aprovado, o que não é aprovado, o que é discurso de ódio, o que não é discurso de ódio, o que é desinformação, o que não é desinformação. Algo que não cabe às Big Techs. Agora, o medo deles é simplesmente de serem é, depostos pelos políticos, pelo Estado, que irá tomar o papel que eles têm hoje. Então não há bonzinhos desse lado. Não tem um lado nos defendendo, como informa aqui. Não? Apesar deles estarem no mesmo inquérito que nós estamos, o Google só está lutando agora por liberdade de expressão porque eles querem ser o Ministério da Verdade. E estão perdendo espaço agora para o lulopetismo. Então nós que estamos no meio dessa história toda, nos, nos ferra continuaremos nos ferrados, independente de quem é que vença, só que essa é uma briga que agora não está mais só conosco bem-vindo ao clube Google Zuckerberg do método Facebook bem-vindos ao mesmo inquérito que nós estamos que é o inquérito mais longo da história desse país que nós estamos censurados até agora antes com a desculpa de que éramos de um gabinete de ódio do Bolsonaro que nunca foi comprovado e agora eles querem reciclar esse mesmo inquérito para chamar de desinformação de fake news Será que eles perderam a noção da realidade? Será que eles não sabem que o povo está vendo isso tudo acontecer? Nós vamos ver essa censura explodir na cara deles todos. E eu tenho certeza disso. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. tá? E aqui eu queria só mostrar o que, que acontece quando você tenta censurar. Os memes surgem. Então, esse é um dos tantos memes que eu li nos últimos, nas últimas 24 horas. Que está assim, né? Saiu no Google. O Lula é ladrão... A Janja é muito brega e o Dino é gordo. <risos> é claro que isso é uma fake news, tá? Ninguém vai acreditar, isso aqui realmente aconteceu. Ah, e eu não tô chamando de lado não. Tá bom? É só um meme. Não fui eu. Não fui eu. Bom, e por último, apoiem a nossa nona rifa. Faltam aí poucas rifas para serem compradas, para completarmos. E até a próxima. Tchau, tchau.